Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Se você quiser uh, receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e correta, se inscreva neste canal do Youtube e receba dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Emagrecer traz um dos efeitos perder o os quilos do seu corpo e também perder a barriga pois muitas vezes tem pessoas que engordam porque comem gordura não é não é assim ó depende de cada pessoa às vezes tem casos que a pessoa come gordura e está aumentando os quilos do seu corpo e não é por causa da gordura mas tem casos que é isso mas não importa porque afinal de contas emagrecer é uma coisa descomplicada e muito fácil hoje em dia.